Já estamos ao vivo, é isso aí, salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado Hoje é quinta-feira, dia 13 do mês 5 de 2021 e vamos para a nossa live de hoje é, Mudando a programação, todas as quintas e sextas-feiras seria Cyberpunk Mas vou jogar a real para vocês, vou falar a verdade Cara, não dá para jogar aquele jogo, o jogo está totalmente bugado o jogo até que é legal, é divertido, mas mano, o gráfico é uma bosta. Eu tô jogando no console de base, então o gráfico é uma merda. E de verdade tá me frustrando muito, cara, né? Então, vou fazer alguns vídeos para colocar, para subir no, para subir no canal, tudo, mas vou passar a jogar esse game aqui, que é um game que eu tava querendo jogar bastante tempo. Então, agora eu tô com ele aqui e vamos para as quintas e sextas-feiras do terror, meu velho. Beleza? Espero que você curta. Se você não me conhece, Seja muito bem-vindo, meu nome é Anderson, é, se quiser doar estrelinhas, fique à vontade, se quiser me procurar nas redes sociais, é só procurar por Pixel Quebrado, você vai ficar por dentro da programação do canal e é claro, não esqueça de seguir a página, de curtir a página, de compartilhar com os abiguinhos, para que a gente possa ajudar aqui bastante o canal, beleza? Tudo bem com você? então, é, é, calma aí, e vamos lá, sempre fazer aquela divulgation, né? E aí a gente já começa, já. Vamos lá, cara, não, assim, nunca joguei esse game, não joguei o primeiro, então eu estou indo direto para o dois. É, eu sei que ele é embaçado, então vamos ver se eu não cago nas calças, né? Não é continuar, é novo jogo porque eu testei ele, né? Então, novo jogo. Você está presa a iniciar um novo jogo? Sim, claro. A ah, sobrevivência pesadelo para aqueles nem ferrando, cara. Ah, casual. Aproveitar isso. História... Vamos, vamos, vamos no casual. Vamos lá, bora lá, bora. Então vamos no casual. Auxílio de mira habilitado. Habilitado, né, meu truta? Escolha se desejar o auxílio de mira. O auxílio de mira travará automaticamente o retículo nos alvos dos inimigos, diminuindo significativamente a dificuldade do combate. A definição desabilitado é recomendada para jogadores experientes. É... Cara, vamos fazer o seguinte: vamos no desabilitado, vai. Vamos ver o que, que dá. Casa tomada por chamas, incêndio trágico, mata criança e babá. De Evil Ethan cara, ele tá quase substituindo o Resident Evil tá perdendo para ele, cara. Eu vou te falar um negócio, hein? Esse jogo aqui é sensacional. Não, isso não está acontecendo. Vou aumentar um pouco. Meu Deus, Lily! Ela tá lá em cima. Caraca, mano, não dá pra enxergar nada. Bom, a gente tem que dar a volta aqui, né? Com certeza. Como isso aconteceu? Corre, filhão, corre essa menina. Senão, a sua filha vai morrer, filho. Eu tô indo, Lili. Aguenta firme. Tô aqui, Lili. Tô aqui. Como é que é? Hum. Acho que é aqui, né? Tô indo, Caramba, mas... cadê ela? valeu Regina, obrigado pelo like. Seja bem-vinda. Nossa, não tem ninguém, cara. até você. Lily onde você tá? Eu tô aqui. O pai tá aqui. Você não tava aqui por mim, pai. Tixi. Nossa, que que bonita, né, menininha? Hum, tá sonhando. Nossa. Caraca. O controle vai quebrar. O controle tá tremendo. Nossa. Ah, eu imaginei que ele tava sonhando. Sebastian Há quanto tempo? Três anos Tô tentando encontrar você Tem três anos E pensou que me encontraria no fundo de uma garrafa vazia? É isso? E por que é que você tá aqui agora, droga? Você não me encontrou Porque eles não queriam Acalme-se, Sebastian Você sabia muito bem O que ia acontecer naquele hospital, não sabia? O que aconteceu no não é passado tem que esquecer isso. Você tá parecendo aquele psicólogo que o departamento me empurrou com ela abaixo. Mas ele não tinha respostas. Você tem. Você vai me falar sobre a Móbios. Prima. Tô aqui por causa disto. Conseguiu isso! A Lily ainda está viva. A Lily está morta! Eu li o relatório policial! Eu fui no funeral dela! Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras para mentir para você? A Lily tá viva. Vixe, a mina e é, é, é meio você. oculto o negócio, então é meio. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim. Oh, vixe. Eu esperava que viesse voluntariamente a Sebastian Mas não temos tempo pra essa merda Precisamos de você A Lily precisa Nossa, parece o cara do Matrix, mano Parece os sentinelas do Matrix Está acordado. Bom. É. Ótimo. Onde a gente está? Está em uma de nossas instalações. Então essa é a grande móvel, hein? Tenha cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado para ajudá-los. Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda está intacto. Vale Olha isso, obrigado pelo like. Saca. Cadê a Lili? Tudo bom, cara? Paciência. As suas respostas estão bem aqui. Você me tensando, tá cara. Esse jogo aqui, cara. O incidente aconteceu. Vale obrigado, hein? Como foi? Um contratempo, lamentável. Boa noite, sejam bem-vindos. Mas usamos o conhecimento obtido para construir um sistema stdin novo e bastante melhorado. Tá no play 1. Como assim no Play 1? E o que tudo isso tem a ver com a minha no PlayStation 1? Imagine, milhões de mentes conectadas. Felicidade para uma, é felicidade para todas. Essa máquina, esse milagre, permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente ah, para milhares. Ah, entendi. Ah não, o Play não vai suportar rodar esse jogo não. A mente logo, logo vai consciente. ter uma uma live do Play 1 aqui, você vai ver. Vou tentar pelo menos, né? Vocês conectaram minha filha àquela máquina. É. Sua Aquela filha é uma relíquia mesmo, aquele lá foi um achado. A candidata e... núcleo mais estável que já testamos. Graças a ela. O novo stand tem sido um sucesso espetacular. Até recentemente. Com certeza. Tá lindaço ah. ele, mano. Eu achei impressionante a também quando eu peguei ele na sim. mão. Simplesmente tem assim, ó... Você vê a... deterioração do tempo, mas ele tá com com em perfeito estado, mano. Achamos que era só uma falha técnica, Olha, eu não tinha visto isso. Tem cobaias então, aqui, cara. Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius para lá. Mas perdemos contato com eles. E o Stem travou Pense nisso, senhor Castelhanos Estou oferecendo uma oportunidade a você Não apenas de ver a sua filha novamente Mas de salvar a vida dela Algo que você pensava ter fracassado em fazer Você pode salvá-la Ou deixá-la morrer A escolha é sua Caramba, mano o cara vai ter que, pelo que eu entendi, vai ter que entrar dentro da máquina. Que abre um. Ele vai pro além, eu acho. É isso, uma outra dimensão. Ô, Ice, obrigado. Debate. Agora você tá seguindo a página. Ô, oh, louco, você não era Ah, é o Costa. Ô, é o Costa. Que obrigado, hein? Dentro. Valeu, obrigado, cara. Seja bem-vindo à família Pixel Quebrado. Ai, tá tudo bem. Não aquele preciso, Pixel preciso, Quebrado mesmo. Tudo bem, sozinho. Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily. Para nós começarmos o processo de extração. É, o bot tá. Faleu, Vou Costa. Boa noite. Pessoas... Eita, gameplay. Cara, tá... o bot tá tudo... tá tudo errado aqui, ó. No... Boa noite. E outra pessoa vai estar lá dentro, caso precise. Está pronto? Cara, eu tava louco para jogar esse game aqui. É que tava muito caro. Cuidado lá dentro, Sebastian. Contamos com você. Mó bonita essa mulher aí, né, mano? Diferente dos outros games que a gente pega. Entrada no Steam é Em três... Tipo Avatar. É. Dois... Um... Eu não joguei um, cara, então tem coisa assim que eu vou ficar meio perdido. Mas eu vou jogar um. É, ele vai por outra dimensão, né? Nem Matrix ali, deu pra perceber que os caras é bem sentinela do... Da... do Matrix. O gráfico é bem louco desse jogo, hein, cara. Olha. E eu tô rodando ele no Xbox One FAT. Eu rodei ele no Xbox One X, cara. já gato é tá. É outra coisa. Cara, tem que. Caramba, mano. Muito louco, né? Nossa, que chapado essa introdução, cara. Muito legal, gostei, gostei. Curti. Bem. No... bem. como é que fala? Meio sobrenatural mesmo, né? Meio misturado com ficção. Isso é. onde é que eu tô? Do Eu sei que é difícil aceitar, Mayra, mas... Ela se foi. Nossa menininha se foi. Não. Não. não. Nunca vou aceitar isso. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Que porra de lugar é esse aqui? Detetive, Detetive. temos uma ocorrência. É, ele tá dentro da Matrix mesmo, hein? saca de todas não se preocupe, vai passar quando sua mente se ajustado você está numa área separada do sistema principal é assim que conseguimos manter a comunicação com você esse construto é como chamamos sua sala, é uma zona segura formada a partir das suas próprias lembranças minhas lembranças, né se é assim, então cadê minha esposa e minha filha esse lugar parece meu antigo escritório na DP de Crimson foi seu subconsciente que construiu isso devia fazer essa pergunta a si mesmo Obrigado, Jaque, por seguir. Valeu, seja bem-vinda. A Vitória, parabéns. Gráfico top demais. verdade, Jaqueline. Gráfico muito bom mesmo. Deixa eu só aumentar um pouco a voz. Ai! Sai daqui, sai! Ai, que susto, os gatos aqui, cara. Tudo brigando aqui. É, áudio. Opa. Áudio, deixa eu... Ah, já tá no máximo aqui, cara. O da voz... Tá bom, se o áudio estiver muito, muito alto para vocês, vocês me avisem. É... Bom, vamos dar uma olhada na sala. Tem fotos de um monte de agentes da aqui. Seja bem-vindo, Jaqueline. Obrigado pela... se por seguir. Deles. Você é a nossa única linha de comunicação dentro do STEM. Estão presos em Union e procurando a Lily também. Union? Esse ambiente externo foi projetado para parecer uma cidadezinha chamada Union. Ótimo. Seus especialistas também precisam de resgate. E apenas você é capaz disso. Obrigado pelo voto de confiança, mas eu só tô aqui pra achar a Lily. Tem mais informações aí. É bom conferir antes de ir. Vamos conferir. Opa, com certeza. Bom, sabemos que, foi, que tinham agentes aqui dentro que eles se perderam, né? A Lily fez esse desenho de mim. Pegou fogo, como todo o resto, dentro da casa. Tá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no computador. Aqui não tem nada. Acho que não tem mais. Que a gente já olhou. Opa, Aqui tem alguma coisa. Union, né? Parece uma cidadezinha dos Estados Unidos Foi projetada assim para manter as cobaias calmas e relaxadas Calmas e relaxadas Exatamente o contrário de Beacon O que aconteceu lá estava fora do nosso controle Também não parece que vocês têm muito controle dessa vez Olha, eu não sei o que você vai encontrar lá dentro Se precisar de informações Olha esse contra brabo, um cara Cara, o gráfico é bem louco E você olha foi uma de que eu tô rolando ele no Xbox FAT é No um Onex o, o gráfico é bem mostrar. melhor Bom, a gente, acho que aqui, cara, não, não tem que olhar Deixa eu ver A Lily, sua equipe e agora eu Estamos todos presos dentro do STEM eu não entendo não porque se tem né? que olhar mais aqui, né? Acho que... Não funciona assim. Sem um núcleo estamos totalmente trancados fora do sistema. Forçar a remoção de qualquer pessoa 1080. nessa altura a mataria e deixaria a consciência dela presa dentro do Nesse tá rodando em 1080, mas dá tá pra rodar. O óbvio alguns planos B brilhantes. Zero óbvio, não vai Eu acho coisas. que ele roda 4K meu no Onex, hein? Ela, você, e todo mundo que está dentro vai tá bom, entendi. Bom investigar? Baker, líder da equipe. É o cara que eu tenho que tentar encontrar primeiro. Então, eu acho que não tem que olhar pro resto. Bom, tem que olhar, né? Harrison, especialista em combate. Tomara que ele consiga cuidar dele mesmo. Eles não deviam estar prevendo problemas se mandaram todos esses técnicos Hoffman Psicologia e vigilância Essa pode ser cautelosa Gostei da Gostei da dublagem também, achei da hora é, a dublagem hein? Mas pelo menos tem treinamento com armas pequenas Bom, então tem que procurar esse malucão aqui primeiro, né? Esse Baker aqui, ó. Então, vamos lá. A câmera poderia ser um pouco mais rápida, né? Mas entendo que... Mas o gráfico é bem legal, mano. Curti, curti, hein? Outro oh, um louco. Gato. Susto. Eu não me lembro de ter um gato. Um projetor de slides? Você está assistindo de na um TV, Marcio? Memória isso. Ensino fundamental? Opa, slide tipo fotográfico. Relíquia. Da época anterior, os telefones com câmera. Eles são encontrados em porões de idosos e venda de garagem. Pode ser vistos usando um projetor de slides na sala de Sebastian. Beleza. Tá bom. E... Opa, o que, que tem aqui? Epa. Ah, operar projetor. Vamos lá. Vou dar slide Filha dele Vamos falar Kidman, está aí? Sempre Você não teria me falado sobre a Lily se sua maldita máquina não tivesse dado pau Eu teria passado o resto da minha vida de luto e você não teria se importado Eu me importei, mas não podia dizer nada Eles teriam me matado Não sei se acredito em você Por que eu mentiria sobre isso? Para me manipular, para me fazer agir como um bom soldadinho você já mentiu pra mim. Toda a nossa amizade foi construída em cima de uma mentira. Ok, entendi. E não te culpo por se sentir assim. Você nunca vai saber como eu me sinto até perder sua família. Eu nunca tive uma família pra perder. Só duas pessoas que me trouxeram a esse mundo e me tratavam como um fardo em vez de uma filha. Melhor ter amado e perdido? Meu Deus. É isso que tá dizendo? Talvez. Pelo menos você teve pessoas que se importavam com você. Bom argumento. Eu vou passar toda a fala eu vou, eu vou preferir assistir Tudo que ele tá falando, que ele tá conversando Pra entender o jogo, porque eu não joguei o primeiro Eu sei que tá aí Ele tá procurando a filha dele Aqui não tem mais nada Acho que acabou Esse gato tá meio estranho, né? O que, que é isso? O gel verde é nojento e é normalmente encontrado em inimigos mortos. Mas se você é o coletar, poderá usá-lo para melhorar habilidades. Boa. Valeu, gatinho. É nóis. Miau. Podia ser um gatinho branco, pelo menos, né? Preto, sim. Olha lá. Tá meio. Eita! Um espelho. Como o Deve ser uma saída. Por que minha memória não podia fazer portas normais? É, terminais para salvar. Terminais para salvar podem ser usados para salvar seu progresso a qualquer momento. Eles podem ser encontrados em refúgios aí na sala de Sebastião. Ok. Vamos dar aquela salvada. É... Oxê. É, tá, já foi. Vou ter que deletar um ali, hein. Lá vamos nós de novo. Pro espelho. Eu não entendi o espelho, cara. Sebastião entra na Steam. Kidman diz que encontraram... Opa! Otávio. Fala, Otávio. Obrigado pelo like. Encontraram os membros da equipe. Ah, tá. Aqui ele tá falando. Bom, acho que todo mundo que tá aqui vendo... Acho que já sabe a história desse jogo, né? Só eu que tô meio atrasado aqui. Leri, o que foi? Meio triste o negócio hein. A cabeça do boneco raspou. Tá tudo bem. Esse jogo é, é muito top você. É isso aí, eu tava, tô jogando ele a primeira vez, você acredita? O que foi? Você está bem? Eu tenho uma família maravilhosa Uma esposa incrivelmente inteligente e linda Por que eu não estaria bem? Hum? Vem cá, Mayra Cara, você imagina perder a família? Não, eu não, não imagino não Eu joguei a dele e gostei muito tem certeza de que não está ficando doente. Nossa. É, eu não joguei nada desse jogo, tá? Então, eu tô aqui... Tá tudo sendo novo pra Esse mim. Esse é o lugar certo? Mas o quê? Ele não tem arma, não tem nada, né? Ó, tá parecendo um espaço daquele filme A Cela. Não sei se vocês chegaram a assistir. Que filme estranho, cara. Só não gostei que o bicho demora pra morrer. O RZ8, você vai fazer a série dele? Vou. Eu tô esperando abaixar um pouquinho o preço, mas vou fazer sim. Já fiz do 7, tá lá no canal, né? E o oito tá pra chegar. Tá, tá pra chegar, tá pra chegar. Opa. Tem alguma coisa estranha aqui, hein? Ai, caraca. E aí, Rubão. Obrigado pelo like, meu rei. Ué. Não faz nada aqui. Olha que louco. Já bateu a meta dos jogos mais jogados pelos streamers. É verdade, hein? Mas tá muito caro, né, meu? Podia dar uma relaxada no valor dele, né? Nossa. Esse é um dos caras da equipe de busca. Baker. Caraca, mano, o que que é isso? É... Tipo, é um looping, mano. Ah, acho que não vai sair, não, viu, Otávio? E aí, Falei? Tudo bom? Olha isso, mano. Ai, caramba. Cara, tá de... ele tá dentro de um... Tá dentro de um cubo, cara. Puta que merda é essa, mano. Opa, não posso falar palavrão. Ali entra no negócio, cara? Ah, desistir, Farley. Não dá pra jogar aquele jogo lá. É muito bugado, Farley. Não dá raiva jogar ele. Ele é um jogo legal, é divertido. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou jogar, mas... Vou preferir perder tempo com esse aqui. Muito mais da hora. Caraca, mano. Que negócio bizarro isso aqui. Olhar tudo, né? Tá tocando uma música aqui. tocando uma música. É, eu acho que eu vim. Eita, nós. Nossa! É, é tipo, ele tá entre a realidade. Não, ele, ele tá. To... Ele tá totalmente na outra dimensão, né? E até agora ele não pegou uma arma. Sádico. Quem fez isso deve ter se divertido. Não tem nada. Tá. Todo jogo de terror nunca foge do contexto. Mas no cyber tinha muita parte que deixava os outros bizarro brisado <risos> É, Farley, a gente eu também ficava brisado, só de jogar. Não tem nada. Olha, tá cheio de maleta aqui? Não tem nada. Vou investigar. Alguém tentou bloquear a saída. Ou a entrada. Operar. Vamos lá. Mano, eu tô andando e não sei onde eu tô indo, cara. Tô andando aqui no negócio. E até agora não tenho uma arma. Eita. Ah, é uma sombra. Meu Deus, pra onde eu vou aqui, cara? aí ah, tem estamina ali, ó. Jogo de terror, é esse aqui é Farley. Esse jogo aqui é um grande favorito, o sucessor do Resident Evil no formato antigo, né? Alô? Merda! Merda. Mas quem era? Ele anda meio estranho, né? Vou ter que subir a escada. É, eu já imaginei. Eu só quero dar uma olhada aqui. Tá pingando, né? O gráfico é da hora, hein? Valeu, Diegão, pelo like. Obrigadão. É nóis. Tamo junto. Boa noite, e aí, Diego, você tá bem, mano? Que barulho é esse? Oxe, aqui, é casa, esse barulho, mano? Parabéns, buscador da verdade. Agradecemos por realizar esse espírito. Isso o que. Teste de acuidade espiritual. Estamos satisfeitos por dar boas-vindas a você no próximo nível de conhecimento. Por favor, vá até o centro mu mais próximo com essa carta. Ah, tinha pra lá. Vamos virar. Opa, Elze. É, é bom, tem um bagulho ali. Acho que ele não vai abrir. Ai, caraca! Que susto, mano! Ei! Droga! O que tá acontecendo aqui? Tô bem, Farley. Tô bem, cara. E você, como é que você tá? Uma dor de estômago estranho aqui, viu, Farley? Como é que foi o dia hoje? De boa? Pessoal, tô indo bem devagar, mano. Que eu tô explorando bem o, o jogo, tá? Meu, tem uns lugares estranhos, né? Apesar que aqui não é um lugar. É a mente dele, é isso? Ô, Diego. Isso aqui é de Evil Within, cara. Ele é um jogo de... Olha isso. Ele é um jogo de terror. Muito parecido com o Resident Antigo. Só que um pouco mais pesado. É uma mistura de Silent Hill com Resident. Com, com a bagaça toda. Eita... Eu não vou nem olhar pro teto, cara. Na boa. Tá na mente, né? o oh, Farley aqui também esfriou do nada, viu? Opa! Mas como tá na mente dele, se ele não esfriou nada disso? O que foi isso? Okay. Merda! É, vamos lá, RB, entrar, entrar em, co o quê? em cobertura, quando o ícone de cobertura for exibido. Ícone de cobertura, figura 1, será exibido quando você estiver na frente de um ponto de cobertura. Mover-se, quando estiver perto. Tá. Ai que bosta, me ferrei. O cara vai me matar, mano. Como que eu saio daqui? Quem era esse? Ai caramba. Oh, mas que saco esses gatos, pera aí. Que susto, meu. peraí. Pera é aí. daqui? Pronto, voltei. Acho que ele foi embora, né? Olha o cara, cara Olha que louco isso aqui, mano Tá cheio de gato aqui dentro do meu quarto, Rubens Eles ficam tretando, cara Tomei um susto Tô focado no jogo aqui, né, cara? Aí os bichos dão uns gritos Oxi Que parada é essa aqui, mano? Que jogo. tenho que conseguir sair daqui. Que jogo muito louco esse aqui, meu. Eu não queria. Ô, oh, eu tava no. Ah. Nossa. Acho que eu me arrependi de jogar isso aqui, mano. Na boa. Ah, então volta lá, entendi. Então vamos, então vamos dar uma olhada. Boa, valeu. O PS4... Que? Como membro da equipe de busca, Eu tava, obrigado. Antes de subir na escada vou dar uma Ah, não dá para ir aqui, né? Eita, você viu isso aqui, mano? Vocês viram aquilo? Caramba! O cyberpunk, mano. Uma foto de outra vítima assassinada. Isso é um uniforme de Mobius. Bem iluminado e focado. Parece uma arma... Uma arma que foi usada disparada na cabeça dele. É, deu pra ver, né? Com certeza eu tô com medo, Otávio. Eu não... Eu me, eu, assim, eu gosto de jogo de terror, mas eu me arrependo de jogar. Por que que ele dá essa ação? Ah, tá. Entendi. Aqui acho que não entra, né? Esse jogo é muito susto. Ah, imagina. Vou tentar ficar tranquilo Mas a próxima vez eu vou acender as luzes aqui do quarto Esse é o mesmo local, né? Só que é um local diferente, né? Opa, que isso? Caiu um bagulho aqui Eita, nós, viu? Cabeça de bonecos, isso? Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. É que vocês. aí pela, pela live não dá pra perceber. Mas, meu, se você jogar esse fone de ouvido e eu tô jogando com um 7.1, o som dele é 3D. Olha, mexi até. Bati até na câmera aqui, né? Nossa, nem tinha visto. O som dele é 3D Mano, escuta escuto som aqui, som aqui atrás Som aqui Aqui não tem nada Meu, ele não tem uma arma Pelo amor de Deus, dá uma arma Ó o malucão ali, ó O assassino ali Será que dá pra ir lá? Você tá num prédio, aí cada andar tem que examinar. Entendi. Mano, eu tô indo, eu tô indo sem destino, não tem mapa, não tem nada? Olha esse som, cara. Jogo, jogos de terror é, dá medo de olhar pra trás. Que parada é essa, meu irmão? Credo. Olha isso, que nojo. Aqui não tem nada, né? Deixa eu ver, não tem animação para examinar. Mano, é o seguinte. É claro que. Que os caras iam morrer aqui. Só que é um lugar sobrenatural. Arma, arma física não vai fazer nada aqui. não fez nada é para onde aqui mano olha o tamanho desse lugar não tem nada não tem ação nenhuma Elevador caramba, gostar tá meio punk aqui, hein. Ele não sendo igual o ult tem que ficar se escondendo e não tem arma. Beleza. Porque eu vou te falar, o TLast o gráfico é espetáculo, mas mano. Jogo que você tem que ficar fugindo sem arma não, eu não curto. Eita! Oh. Isso aqui são pessoas, mano. Nossa, ainda dá pra tocar ainda. Com certeza eu vou me ferrar aqui. Olha o barulho. Aí você vai ter que tomar cuidado. É, eu já percebi. Só que é o seguinte, como é que eu vou tomar cuidado se eu não tenho nada na mão? opa Susto! Ah, merda nossa tem um outro lugar cara Quer ver, quer ver, aperta o triângulo? Não tem essa parada não. Oxi! Olha o tamanho dessa fita. Correr com só mistamina. Beleza, meu truta. E eu não tenho arma. Pula filho! Pelo amor de Deus! Caraca o tamanho do monstro, velho! Merda! Tô preso aqui! Ou talvez não! Tome, filho! que merda é aquela? Pra onde aqui, mano? Jogo brisante, né, Diego? Caraca, velho. E aí, Farley? Eita! Achei que era um monstro. Ah! E no fim, não é? Ai, caraca, morri. Matou o ratinho ali, ó. Quem ver, eu vou querer no mesmo lugar. Ah, não tô escutando ela. Não, eu preciso de uma arma, velho. Eu preciso de uma calibre 12. Epa, epa, ah, olha, pode ser brincadeira. Corre, filho, iche. Ué, ferrou. Não, não. Nossa, que bagulho! Tá legal. Que porra tá rolando aqui? Que bagulho brisa. Vamos lá: regeneração da saúde automática. Quando sua saúde estiver criticamente baixa, a barra de saúde ficará vermelha. Enquanto a barra de saúde estiver vermelha, ele se regenerará automaticamente até o um certo ponto. É ela? Ela se ah, tá. entendi. Ela a barra, né? Nossa. Cara, alucinante o negócio, hein? Complutadorzinho aqui. Não tem nada. Não dá pra ficar nesse quarto aqui, não? Cuidado pra não ser que esse é... Esse jogo é muito top. E agora? Onde é que eu tô? É, vou tentar não sonhar, não. Eu tô, tô sonhando com as entregas da empresa que ninguém entrega. Opa, o que que é isso? Tringas médicas, a origem da. Ah, tá. Eu não sei nem onde fica o menu desse negócio, cara. Ah. É, LB. Hum. Ah, é pra colocar aqui, ó. Ah, entendi. Nossa, cara, vocês estão vendo ali o gato, meu gato ali, ó, se mexendo? Eu vou tirar ele daqui, eita, mas não consigo nem jogar sossegado. Vem cá, meu. Vamos lá, você, você tem a equipe o meu, só que lá fora não entendi. Diário da Casa Abandonada, a letra do doutor. esse diário é clara e precisa, o último registro diz o seguinte, Acabei de receber a ligação, agora sim o motivo de todas essas coisas esquisitas que estão acontecendo nos últimos dias, é pior. Yuri Henrique, valeu Yuri, obrigado, obrigado pelo like, seja bem-vindo à família Pixel Quebrado, não esqueça de curtir a página aqui e ativar a notificação. Uh, agora sim, eu motivo todas as coisas esquisitas que estão acontecendo aqui nos últimos dias. O pior cenário possível, mas pelo menos não preciso mais fugir. O que eu vi? Todos mudaram. É tarde demais para salvá-los. Chegou a hora de colocar o meu treinamento em prática. Que Deus tenha piedade das almas deles e da minha. Você vai pegar uma pistola lá fora. Ah, entendi. Eu queria ficar aqui nessa casa aqui, cara. Eu ia arrumar ela aqui, ó. Tá um talento aqui e tal. Fica aqui bonitinho. O que, que é? Aqui eu fui adicionado, tá? Bonitinho. Sem problema nenhum. Ó, pô lixo lá fora, de boa. Vai, vamos sair, vai. Ai meu Deus do céu. Ó! Olha aqui, que maravilha! Onde você tava quando precisei de você? Aí deve ter uma bala. Talvez esse seja o lugar certo. Lily. Espero que esteja aqui. Essa foto eu achei que tivesse perdido para sempre no incêndio. No que eu fui me meter? É. Kidman. Sebastian, onde você estava? Perdemos você. Eu não sei. Mas com toda a certeza, não era uma cidadezinha pitoresca. Tem uma coisa bem ruim acontecendo aqui, Kidman. Baker morreu. Tem um assassino à solta por aqui, fazendo coisas que são... É como Beacon, tudo de novo. Em que merda você me meteu? Eu não sei. Estamos sem saber. Baker era o líder da equipe. Se ele morreu, não é um bom sinal pro o resto deles. Continue investigando. Quanto mais informações coletar, mais vou poder te ajudar. É... Claro, né? Segura e LB para adicionar. Como é que é, mano? Eu não tenho nada de munição. Ah, tem seis. Nossa, Aqui não tem nada. Eu vou dar uma fuçada, cara. Eu preciso encontrar munição. Seis é munic... Seis tiros? Você tá de brincadeira. Opa. É o quê? Uma árvore. Fala nisso. Eu tô com a seringa, né? deixado aqui para apodrecer o oh, filhão tem vários bagulho no carro dele não dá para pegar não eu esqueci não tá tendo um jogo hoje cara A galera tá gritando aqui não se preocupe Sebastião é só uma cidadezinha pacata é pacata demais Vamos chegar Precisa no Fiat 147 comer. ali, ó. comer. Ei! Não tem como ela não ter meu ouvido. Claro tá que, que não. É, é outro espírito, mano. Precisa comer pele osso, nossa, nossa, eu disse coma, pronto, eita piga. Vai rolar ativa, Mas o que é isso? Tá oh, Maluco? Ainda bem que não foi o tipo de atirar. Eu ia errar tudo. Ah! Agora vai, agora vai ter que ser eu. Mano, que muito louco, velho. Pra que serviço mesmo? Tem um bagulho vermelho aqui na mina, hein? Kidman. Que rápido. Descobriu alguma coisa nova? É. Descobri que aqui é realmente como o Beacon. As pessoas daqui estão se transformando em criaturas. Eu sei lá Mas quer dizer que a Lily tá em perigo E não simplesmente perdida Sebastião Qual é a Kidman? Deixa comigo, eu vou encontrá-la Cara, ele precisa de uma metralhadora, né, meu? Ixi, esse maluco aqui também vai estar tá brisado Quer ver, ó. Caraca, filhote Você tá zoado, hein? Vamos tirar uma foto? Pronto. Vou compartilhar isso na rede. Olha, que comidinha gostosa. Cadê o Farley? E aí, Farley, bora lá bater o rango aqui? O gráfico poderia ser um pouquinho melhor, né? Apesar que no Xbox One X o gráfico é bem melhor. TV ali, então prego demo, vamos ver tá, não tem nada ligado. Então, aqui é outro lugar, ah tá. Não tem nada aqui, mano. Esse malucão aqui já era. Tá parecendo a casa do Resident Evil 7, né? subir aqui. a gente encontra alguma coisa aqui, cara. Uma mistura explosiva de nitrato, de potássio, enxofre e carvão usada em cápsula de cartucho. Com 12 séculos de idade. Esse componente pode ser usado para criar munição e outros itens inúteis. E... Ia falar outros itens inúteis. <risos> Cara, precisa aprender como é que faz isso. Não tem nada, né? Olha que... agora que eu vi o mapa. Inventário. Tá, equipamento. Virotes de besta, o quê? O que? Componente. Pova. O que faz? Nada? Tá mais. Arquivos, estatística, mapa, eu tô aqui, tem que chegar aqui, eu acho. Procure membros da equipe, é aqui? Acho que é, né? Aqui embaixo, hein? Quer ver que aquele tonto levantou? Não ah. sai fora, então. Não tem nada aqui, mano. Não, eu tava lá. Não é possível eu voltar pra lá. Pera aí, volta pro mapa. tava ali a gente vinha aqui deixa eu ver ponto de salvamento sei lá cara o carro não tem nada não eu, eu eu vim de lá cara não tô entendendo subir aqui não não, eu tava aqui eita pista, viu que é isso? Olha, erva, planta natural, propriedade medicinal. sinais então, esse componente parece para criar, item Boa. Não vai. Então estamos no caminho errado. Mas eu não entendi como é que cria os bagulho, mano. Pode ser criadas com ervas. É, ele não seleciona. É, não seleciona também? Não entendi, mano. Sempre à é noite, né? Opa! Ah, Caraca, maluco! Ataque corpo a corpo. Ó, oh, agora tem aqui. Muniçãozinha, boa. Excelente. E bom, não tem nada. Obra. Calar? Ah, ele só... Ah, tá. Entendi. Achei que ele ia pegar alguma coisa aqui. Opa! Olha como que o Neon... Só a estamina. Eu tô ligado. Mas vai, vai, tem que correr, né? Você tá muito longe? Oxi é Tem uns malucos ali mano Nossa. Mano, não tem como sobreviver isso aí se a gente tiver uma arma. E uma arma... Membros da Mobius. Então alguns ainda estão vivos. Droga. Essas coisas estão por todo lugar. Quero entrar Na mais da de... no cara em troca de informações. É, matar furtivamente, os inimigos são São especificados pelo som Movimentar-se agachado pode ajudar Beleza Não dá pra pular aqui, mano? De... De sinal aqui vai no cara que morreu e pega acho que não dá não, viu Diego e eu tô no cara aqui ó Melhor entrar na casa Abre a porta, filho Pelo amor de Deus Espero que segure. Caraca, maluco. Oxê, viu que tinha um bagulho aqui? Sumiu? Mano, eu achei que ia salvar o jogo aqui, cara. Não se aproxime! Tudo bem, calma. Não atira. Eu não vou machucar você. Olha só. Pode abaixar a arma. Eu tô do seu lado. Você não é da Móbius. Você pode não ser uma daquelas coisas, mas isso não significa que esteja do meu lado. Tem razão. Não trabalho para Mobius, mas fui mandado aqui por eles. Você viu aquelas coisas lá fora? O que podem fazer? É, eu vi. Para sua sorte, seu parceiro estava disposto a se sacrificar para você poder fugir. Ele não era o meu parceiro. Era só um membro da equipe de segurança da Union. Me proteger era o trabalho dele. E o meu trabalho é resolver um problema de hardware. Morrer aqui dentro está além do meu salário. Não sou um soldado. Sou só um técnico. Eu sei. Para! Ou eu atiro! Um soldado teria tirado a trava de segurança. É. <risos> Eu já te disse. Estamos do mesmo lado. Vamos começar de novo. Sou Sebastian Castelhanos. Sou o Onil. Tem, tem como apagar a luz da, tem... da lanterna assim, tem. Então você não é da Mobius, mas te mandaram pra cá? Por quê? Eu procuro minha... Tô tentando restaurar o núcleo. Como você. É? Boa sorte com isso. Pra mim, chega. Vou ficar aqui até a extração. Não podem extrair você. Não antes de acharmos a Lily. Quem é Lily? Olha só. Todo mundo tá preso aqui, até o núcleo ser localizado. Você pode me ajudar? Se tá me pedindo pra ir lá fora com você, pode tirar o cavalo da chuva. Isso é um refúgio. Então eu vou ficar em segurança, sacou? Mas tem uma pista sobre o núcleo. Detectei uns sinais nas proximidades emitidos na frequência do núcleo Tentávamos rastreá-los quando nos atacaram Aqui, escuta isso Parece uma menininha, não é? Silêncio Isso era ela? O núcleo? Acho que sim mas tenho captado tudo que é tipo de sinal estranho no meu comunicador desde que chegamos. Teremos certeza quando você rastreá-lo até sua origem. Como eu faço isso? Seu comunicador também pode captá-lo. Quando eu estiver lá fora, verifica. Você vai ver. Vai captar outros sinais quando estiver lá fora. Não tiraria pedaço rastreá-los para descobrir o que... Sem chance. O núcleo primeiro. É o único jeito da gente sair daqui. Como quiser. Vamos parear os comunicadores. Assim posso te avisar se achar alguma coisa. Tá. Ok. Acho que não tem problema. Capítulo 3. Personâncias. A missão. Sua equipe. Suprimentos. Saia e use o comunicador para arrastar a voz da menina. Eu vou salvar o jogo primeiro, né? Bora salvar? Aqui, ó sim eu 3 esse aqui tem que deletar não dá para deletar né então beleza senhores chegamos ao final de mais uma Live já deu aí praticamente uma hora e 20 minutos é o tempo máximo que eu consigo disponibilizar esse vídeo né fazer a Live cara o jogo tá excelente muito louco o jogo não me arrependi de comprar muito bom não sei se amanhã a gente consegue fazer. Não sei se eu consigo vir fazer lá amanhã. Eu vou tentar. Mas na semana que vem estaremos de volta com The Evil Within 2. The Evil Within 2. Beleza? Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Aos novos seguidores. A galerinha que passou aqui. A galera que vai assistir depois. Muito obrigado. É nóis. Tamo junto. Aquele abraço. Bom final de semana para todos vocês. É nóis. Fica ligado no Instagram. Que eu sempre fico colocando as coisinhas lá. Se quiser bater um papo é só chamar. A gente parte aquela conversa. Beleza? Valeu, Farley. Muito obrigado. Valeu, galera. Um abraço. Tamo nós. Obrigado.